E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei pra vocês uma série nova do canal, isso mesmo, que é E se determinado alienígena fosse FUBLAU? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo!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 Quer aprender a desenhar? Corre lá, compra esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. E bem, galera, antes de começar, se você não sabe o que é Fublau, não se preocupe que eu vou explicar aqui para vocês. É bem simples. Bom, quando o Ben se transforma num alienígena, ele tem o DNA da espécie injetado no seu. Assim, ele mantém 1% do DNA humano que isso contém ali a memória do bem, a consciência, a personalidade. Então é como se quando eles transformam no alienígena, ele fosse um híbrido, tendo 99% do DNA da espécie mais 1% do DNA humano do bem entendeu? É por isso que o bem quando se transforma, ele consegue manter a sua consciência, personalidade e tudo mais. Exceto, confirmado aí por Duncan roleal duas espécies que são Ectonurite e condutório respectivamente Fantasmático e Feedback são os únicos aí que eles têm 100% do DNA da espécie quando o bem tá transformado e de alguma forma ainda não bem esclarecida, mesmo transformado nesses alienígenas, ainda tem o Ben ali, entendeu? o Ben ainda tá controlando, tem ele ali, tá ligado? Acredito eu que seja por causa do Omnitrix, né, que a gente tá falando né, um do super tecnologia galvanina feito por ninguém mais, ninguém menos, que o primeiro pensador. Então, o Omnitrix, de alguma forma, faz com que o Ben ele ainda possa assumir esses alienígenas. E assim, você pode até pensar, ah, 100% do DNA da espécie desenvolvido ali, deve ser muito vantajoso. Nem tanto assim, por causa que os Fulblau, eles têm os seus probleminhas que a gente viu aí pelo feedback. Por causa que como o feedback ele é um alienígena fublau, ele tem a sua personalidade própria, assim fazendo com que o ben, ele se sentisse muito bem sendo feedback e acabou se viciando nessa transformação. Como o próprio Asimuth falou, isso não é nada bom. Se você usar demais o DNA do condutoide, vai ter um efeito prejudicial na sua habilidade de controlar outras formas. E esse também é um motivo pelo qual o Ben não pode ficar muito tempo transformado em um alienígena e aí tem a trava aí dos 10 minutos e tudo mais. Tanto que em desacordo contra o tempo, o plano do Ion era tirar essa trava de segurança para fazer com que o Ben ficasse transformado por muito tempo no alienígena. Daí o Ion iria assumir a personalidade dele e não ia ter mais o Ben. Tá, eu sei que o Ion tecnicamente era um Ben, mas vocês entenderam, né? Ele seria 100% ali um croniano. Já se por que o homem só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança Assim o DNA alienígena que está preso dentro do Homem-3 Não domina quando você o ativa Uma segurança que pode ser retirada As se circunstâncias de Homem-3 Tão bem quanto eu oh, E não confundam com o caso de Universo que o Ben ficou três horas transformado no o pior, por causa que ali é um Omnitrix diferente, não é o um Omnitrix protótipo do clássico, ali é o um Omnitrix definitivo, ou seja, as configurações dele são diferentes. Naquele caso, o DNA do Ben não foi subscrito pelo DNA atrociano. Mas voltando ao Ion, é confirmado através de um pop-up que é a maneira que ele ia fazer para assumir ali o controle do corpo do Ben e deixar 100% um croniano semelhante ao do Fantasmático, né? De tipo que ele tem a sua consciência no Fantasmático através single strength of DNA, que permite com que a consciência de um ectonurite sobreviva através de uma única finta de DNA. E o Ion usou seus poderes de matéria para poder assumir a personalidade do Ben na transformação do Ion. Então os dois são um caso bem semelhante, né? o William e o Zizker. E no caso da consequência, aí, os problemas que o Ben tinha transformado no fantasmático era justamente o próprio Zizker que assumia ali o fantasmático, fazendo com que o Ben se sentisse mal quando virava ele. entendeu? Então, com isso... Tá explicado aqui o que são os Fublau, e o Duncan Roleu também falou que pode existir mais alienígenas Fublaus, não só o Feedback e o Fantasmático. Então vamos conhecer aqui como seria se outros alienígenas do Omnitrix também fossem Fublau, fosse 100% a espécie desenvolvida. E bem, se paramos para pensar, se os Skellis fossem um pouco mais espertos, ele teria dominado ali o corpo do bem, era só questão de tempo, mas ele não fez isso, a gente tem o carinha certo para fazer. E no caso é o alienígena mais esperto do Omnitrix, o nosso baixinho, o Massa Cinzenta. Bom, no clássico ele tinha meio que uma desvantagem de não ser fublau, só que você vai entender no final do vídeo porque foi melhor ele manter a 1% de DNA humano do bem. Porque assim... No clássico, Massa Cinzenta, com certeza, não temos dúvida, ele é muito inteligente, é né? uma característica galvaniana, porém, pela personalidade do Ben, ele acabava não entendendo o que ele mesmo dizia quando estava transformado em Massa Cinzenta. <risos> E isso é muito desvantajoso por causa que ele não conseguiu consertar um ar-condicionado, cara. Tipo, era para ser muito fácil mas, fazer isso, mas por causa da personalidade do Ben, ele não conseguiu. Ah, tá, em Universo, isso é desenvolvido, né, por causa que como o Ben tá mais experiente e tudo mais, ele conseguiu entender coisas mais complexas, como, por exemplo, a, a Pixis, que é o tipo sistema operacional lá do Pato Fofinho, né, a nave do Red Parceiro. E o Ben, quando se transformou no Massa Cinzenta, ele conseguiu entender o que ele estava dizendo, tá entendendo? Em um universo, por causa da experiência, da maturidade do Ben, ele conseguiu dominar a inteligência do Massa Cinzenta. Coisa que no clássico não tinha, mas se o Massa Cinzenta fosse full blow, fosse 100% um galvaniano, não teria esse problema. Ele ia ser todo inteligente, então, a lei, claro, ele não seria mais inteligente que, por exemplo, o Asimuth, mas seria mais inteligente que o Blue e o Driba, por exemplo. Daí no começo eu sei que tem um relacionamento amoroso, tá ia ser só flores, aí depois que piora a situação. Mas no começo o Ben ia gostar muito de se transformar numa cena, por quê? Por causa que ele ia entender tanto das coisas, ele conseguia aprimorar várias máquinas ali, até melhor que o próprio Ultra-T, entendeu? Ele ia gostar mais de virar uma cena do que o Ultra-T em certas ocasiões. Só que começa no começo o Ben não ia ter tipo, o Azimuth pra informar sobre... Problema do FUBLA, nem saber o que é Fublau, tá ligado? Pra começo de conversa. Então ele fica se transformando em Massa Cinzenta de boa, só que o problema tá aí. O Massa Cinzenta ele teria a sua própria personalidade, por causa que ele é né, inteligentão e tudo mais, 100% Então era só questão de tempo para ele dominar o controle do Ben. Porque ele, usando a sua inteligência, ele poderia muito bem mexer nas configurações do Omnitrix, assim fazer com que ele passasse mais tempo e tirasse né, a trava de 10 minutos. E ele ia realizar ali o plano do eu, entendeu? Ele ia dominar, ia sobrescrever a personalidade do Ben e ser só a consciência do Massa Cinzenta e o Ben ia pra vala. Então você poderia dizer, ah, mas e o a Gwen, o Vomax, não ia tentar impedir? Eles poderiam até tentar, mas como o Massa Cinzenta ia ser muito inteligente, ele ia dar suas maneiras pra poder detê-los e tudo mais. E depois que ele já fosse o um Massa Cinzenta full blau, completo, sem o Ben, ele não ia mais querer saber de Gwen, de Vomax, ia seguir o seu rumo sozinho. Buscando seus próprios objetivos, que esse é o que? Esse é um vibe tipo os androides Dragon Ball, tá ligado? Ah, nós matamos nosso criador, mas agora nós vamos seguir o objetivo dele, só que pela nossa própria vontade Que no caso, eles queriam matar o Goku, só que sem o Dr. guerra mandar, eles vão fazer o que eles queriam mesmo Então, mas eu ia pensar, hum, o Ben, né, que tecnicamente seria o criador dele, mas não criador, né, mas o cara que assumia ele, pronto o é que o bem faria? O bem era um herói, salvava as pessoas. Então, seria isso que o Mazzuzeta ia pensar em fazer. Ele ia fazer o bem. Aí, beleza, você pensa, ah, o Mazzuzeta ia ser um herói. Não é bem assim, que a gente aprendeu aí no vídeo do E se o Asimuth fosse do mal, que o bem é uma coisa relativa, tá ligado? Dependendo da maneira que você vai executar uma boa ação. Então, assim, o Mazzuzeta... Por mais que ele esteja, ali, só transformado Só no Massa Cinzenta, ele ainda assim Teria o Omnitrix, ele poderia configurar né, Pra fazer um plano semelhante ao Vilgax, Tipo, criar um exército de alienígenas Até mesmo usar uma configuração para mudar O seu traje, né? Ficar uma coisa que não Fosse tão bem, porque não havia mais o bem Agora era só o Massa Cinzenta full Blanc. A, a nova aparência dele seria assim né, O novo traje dele e tudo mais E ele teria um plano semelhante ao que O Asimuth teve na dimensão que ele é do mal Que é o quê? Que é fazer com que todo mundo Fosse do bem, só que forçadamente e criar uma paz forçada. Lembrando que o Ben na cela ele teve essa opção. No final do supremacia alienígena, o Vilgax ele influenciou o Ben a usar o poder diagonal para fazer com que todas as pessoas fossem do bem, ele livrasse todo o mal da terra e tudo mais. Só que o Ben bem acarretou em não fazer isso por causa que ia tirar o livre-arbítrio das pessoas. Elas iam ser do bem, não ia ter escolha entre bem e mal, só ia ser do bem e pronto, forçadamente. O Ben, ele decidiu fazer a escolha certa, que foi dar o livre-arbítrio, que é inerente a todos. Porém, aqui, o Massacinenta, ele não faria isso, por causa que para ele não tava errado. Na ética dele, fazer com que todo mundo fosse do bem, ali, forçadamente, era a coisa certa. E, o que é que isso ia acarretar? Exatamente, o que foi mostrado aí na thumbnail, né? O seria detido, seria morto, infelizmente, né? Porque um ser desse tipo aí, não. Como existir, não ia dar certo E quem ia ser o herói que ia deter ele? Sem ninguém mais, ninguém menos que o Asimuth Que teria a personalidade do Asimuth que a gente conhece Então ele iria lá e mataria o massa cinzenta e seria o fim do massa cinzenta fublau. Pra vocês verem, né, galera, que os aliens nessa forma são muito perigosos. Então, vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos, né, mais episódios aqui trazendo outros alienígenas, se eles fossem fublau, quais seriam as consequências, quais seriam os perigos que eles iriam trazer. Comenta aí qual a que você gostaria que aparecesse aqui nessa série. Como é série nova, já metralho lá que aí, mostra que você tá gostando, que você gostou desse primeiro episódio e também fazer, incentivar pra eu fazer mais. É isso, deixa aquele like se inscreva no canal você. Seja membro, ative o sininho. Falou e tchau!